Hoje é dia 23 de março de 2012, primeiro dia de ensaio da minha banda, da banda do Terra Vista. Sério um friozinho na barriga pra começar essa nova etapa, né? Depois de passar praticamente três anos né trancado lá no meu quarto, gravando, praticamente tudo sozinho. Finalmente, né? Vou fazer as músicas... É, ser tocadas ao vivo, né, reproduzir com outros músicos, né, dá uma sensação assim de descontrole, uma sensação legal, assim, né. A fundamento, é mais ou menos assim, essa tá um pouco alta na guitarra, né. É, tem um tem. Você vê que tem um, duas notas junto, né? É que eu fiz duas escalas uma em cima da outra, assim, uma coisa um pouco meio louca, assim. Faz o começo aí da, do solo que eu vou fazer o. Vamos lá, um, dois. que é essa parte que a gente parou agora. É. Então peraí, faz a que você fez juntinho, você fez. certo. Peraí, deixa eu só anotar aqui então. É... Agora faz aquele riff lá. O que eu acabei de fazer faz aí que eu vou entrar no solo pra gente continuar peraí. seguido. É. Esses entram junto. Esse vai entrar. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Os ensaios tem sido muito divertidos É uma sensação boa ver outros músicos tocando as minhas composições uh, Tem sido bom também para relembrar tudo que eu gravei nos discos E como eu gravei praticamente todos os instrumentos né, Eu tenho acompanhado cada músico da minha banda Para passar detalhes, interpretações, direitinho cada linha de cada instrumento Então além de fazer o um ensaio com a banda A gente tem feito um ensaio em duo e até em trio E tem funcionado super bem são muitos detalhes em, em todas as músicas, né? Em aí, todos os tá, instrumentos. Em todos os instrumentos. Aí você lembrar de, de tudo é um, é um trabalho aí. <risos> Não, né? Vamos que vamos, né? É bom Sim, que pra ele Ele gravou tudo, né? Fazer. Então, é... ele tá na, tá na né? mente, né? Pode crer. É, mas... ah. Isso, cara. É um Isso. Meu Meio árabe, né? É. <risos> Esse Só cara... que é tão sutil na música que não parece. Se eu cantasse de um banho... É, não ficar <risos> <risos> Cansando e tonando, né? <risos> Mas é... Ficaria é, é harmônica, né? Mas é bem característico, cara, né?